A ideia é parecida com a vaquinha, onde um grupo de pessoas investe dinheiro em uma iniciativa que não se concretizaria a partir de um único financiador. Mas no crowdfunding, tudo isso é potencializado pela internet e a colaboração pode vir de pessoas interessadas em todo o mundo. O termo foi criado em 2006 e carece de regulamentação. Um projeto da senadora Zenaide Maia, do prós do Rio Grande do Norte, quer mudar essa realidade. Para a Zenaide, o crowdfunding pode ser uma solução para fugir do sistema tradicional de crédito. Pessoas que se identificam com o um novo projeto podem contribuir financeiramente para que ele saia do papel. Se a gente aproveita esse modelo de apoio coletivo, e incrementa as plataformas digitais para fomentar projetos de micro e pequenos empresários podemos fugir da oligarquia dos bancos. Para aumentar a competitividade, o projeto estabelece que os órgãos reguladores devem dar prioridade ao financiamento colaborativo em relação ao tradicional. Zenaide acredita que a medida vai auxiliar micro e pequenas empresas neste momento de crise. A pandemia expôs mais ainda as dificuldades que microempresas, pequenas empresas e projetos inovadores tem para conseguir crédito por causa da burocracia e juros altos praticados pelos bancos no Brasil. O financiamento colaborativo surge como solução criativa e democrática para esses pequenos negócios. A proposta também define quatro tipos de financiamento colaborativo. Na modalidade de donativo, não é obrigatória a entrega de nenhuma contrapartida. Já o financiamento com recompensa exige que a entidade beneficiada entregue um produto ou serviço aos colaboradores. Outra opção é recompensar o financiamento obtido através de uma participação na empresa ou partilha de lucros. Por último, é possível fazer o financiamento por empréstimo, com juros fixados no momento da contratação. As entidades gestoras das plataformas eletrônicas de crowdfunding terão que ser registradas na Comissão de Valores Mobiliários ou no Banco Central. Além de assegurar a confidencialidade dos dados que recebem dos investidores, essas entidades devem garantir o acesso à informação em portais na internet. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.